Miguel Alves aqui. Eu sou gestor de tráfego e trabalho com anúncios patrocinados no Facebook, e Instagram. Eu quero poder te agradecer pela oportunidade, tá bom? E pela confiança de mais de coração, tá? Então, é como você vê atuando aí ele tentando fazer campanhas, né, impulsionar lá no Instagram e não tá te gerando nenhum resultado almejado. Então, aqui é essa forma que é mais a forma mais profissional, tá? A forma mais assertiva que tem, que existe para você anunciar. OK, tanto para você é, atrair seguidores para a tua rede social, tá? Como para você também mostrar a sua publicidade, o seu trabalho, o seu projeto, tá bom? Os seus serviços também para as pessoas que têm o poder e interesse de compras, OK? Então, no teu caso, você quer fazer campanhas de anúncios, certo? É para pais, né, que tem filhos basicamente ali de 4 a 12 anos. Então, eu vou criar para você aqui uma campanha bem simples bem rápida tá aqui é a campanha de tráfego para o whatsapp aí tá? você vai conseguir até como que faz tá? uma campanha mais alinhada mais bem é profissional e que você não vai perder tempo ok isso vai te facilitar mais para você ter um conhecimento e experiência legal tá e assim que gera resultado que você quer né ser reconhecida então a gente consegue montar também Outras estruturas de campanhas para te tornar reconhecida no teu bairro, na tua cidade. E assim você também se destacar, ok? E atrair mais pessoas, mais alunos né, para tua academia, para o teu espaço. Beleza? Então vamos aqui, vamos criar essa campanha junto para você entender como é que funciona. Tá bom? Eu vou ver aqui nesse botão aqui, criar, ó, beleza? E aqui vamos escolher o nosso objetivo, que é tráfego, certo? Que vamos fazer uma campanha para o WhatsApp. Tráfego e continuar. Tráfego e continuar. É que nosso objetivo é tráfego, então vamos colocar tráfego. WhatsApp. Beleza. Organizar, né? Beleza, aqui a gente vamos descer aqui, certo? E Vamos aqui avançar. Beleza, aqui vamos dar aqui o nome do conjunto, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Conjunto 01. Colocar aqui imagem. 01 Beleza Ele chegando mais aqui, ok? A gente vai manter aqui ó tá, no WhatsApp, porque o nosso foco aqui é de poder atrair pessoas para o nosso WhatsApp em massa, certo? Então vamos manter aqui, aqui ó no WhatsApp, mas temos aqui outras opções. Para que aqui nós vamos estar tá alinhando de forma mais estratégica para outras coisas, para outras campanhas, tá bom? E aqui vamos selecionar a página, ok? Aqui você vai ter uma página específica, tá bom? Vamos colocar aqui ó, um como exemplo, certo? Você vai ter a sua página, ok? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, já está aqui a sua página, tá? O seu WhatsApp já está conectado aqui também, inclusive. E um pouco aqui mais embaixo, tá? Aqui no orçamento diário, vamos colocar aqui, ok? O nosso orçamento diário. Então, é, vamos colocar aqui, vamos colocar 10 reais diário, Tá bom? Vamos colocar R$10,00 diário, beleza, R$10,00 diário, tá, beleza, e aqui na parte de públicos, nós vamos direcionar exatamente para quem que a gente quer que veja a nossa publicidade, tá bom, o nosso, o nosso, o nosso anúncio, beleza, aqui na localização, tá, vamos colocar aqui, vamos editar, beleza, e como você mora aqui, você, é, deixa eu ver aqui, você é de Iguatu, né, Ceará, então, vamos colocar aqui, ó. Vou pegar aqui a tua região aqui lá no Instagram. Vamos colar aqui dentro, tá? Inguatu, Ceará. Então, aqui, ó. Inguatu, Ceará. Encontramos aqui, ó, tá? Inguatu, Ceará. Muito importante esse ponto. Tá? Aqui a gente consegue, tá? Tem uma localização específica, tá? Da tua região, certo? Que a gente quer que seu anúncio apareça somente para esses locais, Tá? caso que você a ah, eu quero mostrar é, o, o meu anúncio somente para um, um bairro que tem cerca de uns 5 km 20 km 50 km a gente consegue aqui tá ó pegar aqui o pino certo ó a gente consegue pegar aqui o pino aqui ó adicionar o pino tá a gente co consegue pegar aqui e colocar ó, aonde for mais específico tá que você queira que só anúncio que seu anúncio tá a sua publicidade seja mostrada vamos clicar aqui ó tá vendo ficou mais bem específico tá então o seu anúncio só vai aparecer nesses raios aqui tá ó certo ó? eu coloquei aqui ele ficou mais bem você vê que o raio ficou mais fechado tá bom ah eu quero que meu anúncio ele apareça por um raio aqui de uns 20 km tá você pode colocar aqui ó você pode direcionar aqui ó mais 2 km, por exemplo aqui você consegue aqui, ó, colocar aqui para 10 km tá bom 10 km 20 km tá? você que marca aqui tá isso depende muito né é do teu local aí, teu bairro tá? aqui. Se você quer mostrar seu anúncio, né, para as pessoas que são de bairros X, bairros Z, bairro tá, você consegue filtrar isso aqui. Você consegue mesclar, ok? Você consegue segmentar isso aqui para ficar mais de chuto tá? Para ele não mostrar para o Brasil. Entende? Esse aqui é o principal foco porque nada adianta você criar uma campanha de anúncio, tá? E, e ela vai mostrar para o Brasil, tá? Sendo que você mora em Guatu, Ceará então o foco é de mostrar para o bairro tá? a gente tem que mostrar a sua publicidade o okay? que o seu anúncio para o bairro que é o qual você mora tá então a gente vamos trazer alunos né para tua academia o nosso foco é de trazer alunos tá? que mora nessa determinada região poder trazer alunos que mora né, exatamente nessa região que você mora tá então você já deve conhecer é, mais ou menos tá bom é, a qual é, esses alunos eles residem os pais né esses alunos residem então você consegue tá destinar mais é, esse anúncio aqui né para as pessoas que moram ali as pessoas que moram no raio ali de 20 km 50 km 100 km tá é, 5 km 2 km 1 km a gente consegue mesclar isso aqui e a gente consegue filtrar bem vai tá, mostrar ok a gente consegue mostrar o seu anúncio local tá para essas pessoas que moram no teu bairro e que, e que pode ter o um interesse pelas aulas que você dá, tá bom? Na academia, ok? De judô, certo? Então, a gente consegue mesclar isso aqui para ficar mais bem redondo. E assim a gente não perder, a tá? tanta essa visibilidade, ok? E também a gente tentar trazer pessoas mais assertivas para conversar com você no WhatsApp, tá bom? Que são os pais, né? Desses alunos. Aqui mais embaixo... Aqui mais embaixo temos aqui as idades. A gente consegue aqui colocar, por exemplo, aqui a idade, tá especificamente, OK? Entre 25, tá? A até é, 54, beleza? Então a gente consegue fazer isso aqui, essa mesclagem, para Direcionar mais, para ficar mais é, mais destinado, tá? Para essas pessoas que têm o um interesse, tá? Pelo teu serviço. Beleza? Isso aqui é muito importante. Ah, eu quero é, mostrar para para somente para homens. Aqui a gente consegue colocar somente para homens, tá? somente para os pais, né? Agora, quando a gente fala aqui dos dois, a gente consegue aqui colocar aqui para todos, por exemplo, ó, todos homem e mulher, é né? que são os pais, né? Que são mães e pais, tá? a gente consegue fazer isso aqui. Ah, eu quero somente para as mães, então a gente consegue colocar mulher, mulheres aqui, ó, mulheres, certo? Beleza, os pais que têm entre 25 a 54 tá que moram é, em Guatu, tá bom, em bairro X. Tá, um bairro X aqui específico. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá, um bairro X aqui que tem que moram em cerca de 20 km. Tá, é da minha academia e também pais que moram é, nos raios de 5 a 30 km. Tá, então a gente consegue fazer tá essa mesclagem. Beleza, é que mais, beleza, então a gente conseguiu fazer esse ponto aqui. A gente conseguiu configurar esse ponto vamos descer aqui embaixo tá aqui é ó aqui temos aqui os posicionamentos tá bom a ah, feed a stories reels feed lá do lá do Facebook tá a gente consegue também é, deixar isso aqui de forma automática ou fazer manualmente tá manualmente a gente consegue escolher para onde a gente quer né direcionar o okay, que o nosso mundo tá bom a ah, se é no feed é nos reels é nos stories tá ah, então bom, vamos lá vamos aqui ah não beleza vamos checar automático tá a gente consegue aqui também colocar ó, automático tá, ó. aí automático ele vai aparecer para todos os posicionamentos ok então é quando a gente não tem nada ainda é validado então eu super recomendo que a gente deixe tá sempre aqui no posicionamento automático é o mais recomendável tá bom beleza aqui vamos clicar agora em avançar Tá, e aqui no nome do anúncio, vamos colocar aqui imagem, tá? Imagem 01 o anúncio, certo? E aqui vamos selecionar que é uma página que já tá aqui conectada já, tá bom? É uma página que vai ser a nossa fanpage lá do Facebook. E aqui embaixo, ó, vamos colocar aqui o seu Instagram, no caso, tá bom? Aqui seria o seu Instagram, certo? Colocamos aqui o seu Instagram, ele vai conectar aqui bonitinho. Tudo certinho tá? Beleza. E aqui, ó, na parte, nessa parte aqui, vamos colocar agora essa imagem que vai ser uma imagem mais bem estratégica, uma imagem que vai ser chamativa, uma imagem legal, tá? Uma imagem que vai estar dentro dos padrões de política do Facebook, que é para a gente não correr o sério risco de tomar um bloqueio aí por motivos banais, né? Que realmente tá que realmente que pode acontecer. Então vamos aqui, ó, selecionar aqui uma imagem, tá? Eu já selecionei aqui uma imagem aqui do meu computador, tá? Vamos pegar aqui essa imagem aqui, ó. A primeira imagem. Vamos clicar e avançar. E aqui, ó, vamos clicar agora em avançar. Ativar aqui. E concluir. Vamos pegar agora uma copy, tá? Que é o texto, ok? Eu, eu criei aqui um texto aqui pra gente, tá bom? Ó? Tá bom, vamos colocar nosso texto aqui dentro, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, tá? Um texto principal, tá bom? Colocamos aqui, ó. Tá sendo já mudado aqui, ó, tá? A gente coloca aqui tudo que nós fazemos aqui. Tudo que nós fizemos aqui, ele é... Automaticamente, ele muda, tá? Beleza. Aqui embaixo temos o um botão Fala Conosco, a gente pode estar tá trocando esse nome aqui, tá? Sim, quero fechar a minha matrícula. Tá? Então a gente consegue também fazer aqui nesse título, tá? fazer essa mudança, fazer essa alteração, para melhorar mais a nossa copy, ficar mais chamativa, certo? Aqui embaixo aqui, ó, temos aqui um botão no WhatsApp, tá? Então... É, enviar mensagem para tirar tá? porque aqui realmente é espantoso aqui ó ok que é a qual aparece aqui no nosso anúncio tá bom você pode ver aqui ó temos aqui alguns posicionamentos aqui todos já mostrando aqui certo bem bem legal tá tá tudo feito aqui tá tudo legal tá tudo já no ponto da, da gente poder publicar ok e aqui ó e aqui eu vou te mostrar uma prévia de como que fica tá é, os nossos anúncios criados e okay, ó então aqui são nossos anúncios então aqui são nossos anúncios aqui nos posicionamentos, tá bom, de Reels, e Feed, tá, no Marketplace, tá, você já pode ver aqui, ó, tá bem profissional, um anúncio que realmente a gente vai ter uma grande chance, tá, uma grande probabilidade maior, tá, de ter mais acerto e vai te gerar mais resultados, tá, olha só que lindo isso aqui, tá, nos posicionamentos, tá, é, que é do Reels, é, dos Stories, beleza, então, que coisa linda, tá, então tem aqui, temos aqui o botãozinho do WhatsApp, tá vendo, ó? Então, com certeza, cara, com certeza as pessoas irão clicar nesses anúncios, porque tá muito lindo. Olha só essa imagem. A gente fazer uma imagem é, alinhada, OK? Melhor que é, melhor do que a do melhor do que as dos nossos concorrentes, porque isso eu faço toda esse análise, tá? A gente, pra gente melhorar é, os criativos, né, que são as imagens, de melhorar nossas copies, nossos textos persuasivos, tá? Pra gente conectar, trazer mais pessoas para teu ambiente e quando você aparece, ok, de forma mais alinhada, mais profissional, ok, cara, a probabilidade é muito maior de você trazer mais clientes, tá bom, para tua academia, para teu salão, tá de judô, certo? Então aqui ó, aqui sim é a forma mais estratégica, mais profissional que existe para você fazer seus anúncios, tá bom? Espero que você tenha compreendido aqui, se não compreender alguma coisa, me manda no WhatsApp, que eu vou estar te respondendo, tirando todas as tuas dúvidas, tá? A gente pode volta marcando é uma reunião para me te esclarecer melhor, ok? Porque tem muitas outras coisas que eu preciso te mostrar que eu preciso te falar com você para gente é, chegar num ponto exato, ok? Para melhorar os teus resultados, tá bom? Que realmente é de trazer mais alunos e ser reconhecida, tá? Então bairro a gente tem projetos específicos, tá bom? Em cima disso, tá? Então tá tá aqui os anúncios, tá bom, lindos, eu, eu gostei demais, tá muito lindo, esse aqui, com certeza, você fecharia, né, muitos alunos, tá bom, na tua região, aí no teu bairro, na tua cidade, tá, então, ó, então, aqui, como eu já acabei de ver, a prévia, tá, eu posso publicar aqui, ó, clicar em publicar, certo, eu publico aqui, ó, e meus anúncios, eles vão ser publicados, vão começar, os meus anúncios, eles vão para um processo de análise, tá, e depois de algum tempo, algumas horas, eles vão ser publicados, vou começar a rodar, Tá? Então, Então te dei para você aqui um exemplo específico, OK? Que a gente pode estar tá conversando mais, tá? tá dando o um próximo passo, tá bom? Numa reunião exclusiva, eu vou estar tá te orientando mais, vou estar tá te tirando mais as suas dúvidas e assim a gente pode estar tá fechando, né, um, uma parceria legal que eu vou te ajudar muito, né, e te gerar resultados como você almeja e você não vai perder tanto tempo, tá? Então, com poder dos nossos online, tá bom? Você consegue ser reconhecida no teu bairro, tá? na tua região, você consegue é trazer mais alunos, você consegue otimizar o seu negócio, você consegue escalar, tá bom? E assim você crescer no teu bairro, ok? Que esse é o teu principal foco, né? De poder trazer pessoas ali, alunos, né? É, na verdade, são pais, né? Mães, são pais ali, são pais, né? Que tem filhos entre 4 até 12 anos de idade. Então, a gente consegue sim, tá? Trazer essas pessoas, como você viu aqui, tá? a gente consegue montar uma estrutura de anúncio que vai te ajudar muito, tá bom? A gente consegue montar uma estrutura estratégica bem alinhada e bem profissional para atrair né, pais que têm o interesse né, de matricular os filhos okay, na tua academia, ok? Com certeza, na tua região, é, teus concorrentes não estão tá fazendo anúncio, tá? E você vai ser a única que, que vai estar tá nadando de braçada e vai ser, realmente vai ser reconhecida, vai crescer muito na tua região, Tá bom? Então aqui, aqui foi um vídeo bem mais, mais massivo, tá bom? Espero que você tenha gostado, se ficou com alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp que eu vou ter a honra de poder estar te auxiliando. Muito obrigado, um forte abraço, fica com Deus.